programa Hoje brasil tudo bem com vocês eu espero que sim no programa de hoje lançamento do filme creed 3 realizando os meus maiores sonhos a bianca o rock no meu pai e os agitos na the farm com forró e sertanejo no Bike. mundo Bike. É seu coração deixe, deixe o seu corpo, sim, né? E a gravação do DVD da dupla Guilherme Benuto não penso, eu só sinto mesmo, sou feliz assim. A casa noturna The Farm na cidade de Americana traz a primeira quinta-feira com forró e sertanejo. Vejam as imagens! <SILÊNCIO> eventos na cidade de Jaguariúna o lançamento do DVD da dupla Guilherme Benuto. E quem nos fez a imagem e os créditos é do influenciador e cameraman Jean Barreto. Sim, tem um olhar. Uma corrente baixando tá o pescoço Três do perfume Daquele perfume do Eu cheguei na O perigo da sozinha, e meziu as suas questões hoje eu não me só Eu já conheci esse lugar E meu Esse só é o meu meu padrão sabe, acabou pra me ensinar coração mama, Juliana, que toma de cama em cima e não quero Meu padrão saber Mas o erro do errado é achar que mais tudo direito Mas com metade não escapou Becca. Na costelada do Sapezeiro Bike e o Alge Brasil esteve lá, conferida essa festa maravilhosa <SILENCIO> O mundo é do seu coração nesse eu o seu povo sem medo eu... Então, só Vai meu coração, nesse rodeio eu não fui em Segura, segura meu coração. Eu foi embora no primeiro chão. Segura, segura. Semana Em uma cabana, fez em meus abraços. E até duvido que segunda-feira, você ainda querer dormir em outros braços. E até duvido que segunda-feira, você ainda querer dormir em outros É tão fácil ser rico. Hey, tá Por so não ter onde. Vai tudo bem agora? Vai tudo bem agora? Olha aí o que a garota deu. a minha mão que misturada com a luz e ficar. E o movicon do tivoli shopping lança o filme Creed 3, onde a Dona Creed, vivido pelo ator Michael B. Jordan. Seria um lutador, onde sua carreira prospera e sua vida pessoal também, até que seu equilíbrio foi abalado por um amigo de infância. E isso vai parar numa disputa de uma luta super profissional. Vejam as imagens. Foi dia de lançamento aqui no dele, three three. Vamos conferir? Gostado. O Áudio do Brasil fica por aqui e semana que vem eu espero você.